Crianças e adolescentes podem brincar com o game futuro em jogo E conhecer materiais educativos sobre os perigos do trabalho infantil O Tribunal Regional do Trabalho está com um stand no Pantanal Shopping E é uma das ações da Semana de Combate ao Trabalho Infantil Que vai de 12 a 18 de junho Na abertura do evento, a gestora regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil E de Estímulo à Aprendizagem Desembargadora do TRT, Denir Carruesco, destacou que o foco é conscientizar a população. Da obrigação que tem, da responsabilidade que tem, não só o Estado, mas também as famílias e a sociedade de combater o trabalho infantil e estimular a aprendizagem. A magistrada salientou ainda como Game Futuro em Jogo, Ajuda nesse processo de sensibilização Dentro dos jogos aparecem é, várias situações em que a, a criança aprende Entre o bem e o mal, fazer a boa escolha Porque muitas das vezes o futuro da criança é definido pela escolha que ele faz E ele precisa estar auxiliado, amparado para fazer boas escolhas na vida O superintendente do Pantanal Shopping, César Moraes enfatizou que todos precisam se envolver nesta causa. A gente não pode deixar esse jovem desapercebido, ele não é invisível à sociedade. E a nossa preocupação é está em cima disso. Né? Eu acho que a gente tem que ter o cuidado e o Pantanal Shopping, todas as vezes em que houver um tema sério, relevante, a gente tem que estar envolvido e se posicionando. Quando a gente enxerga a seriedade do TRT e tudo que está sendo construído através de um, de um, de um tema tão importante, e com um jogo interativo, a gente tem que estar envolvido também, nos colocando em favor da causa que é muito nobre. O evento é realizado em alusão ao Dia Internacional contra o Trabalho Infantil, celebrado em 12 de junho. Os números mais recentes mostram que 58 mil crianças e adolescentes estão em situação de trabalho infantil em Mato Grosso. No Brasil, o número é de quase 2 milhões.